Ó oh, gente, Porto Feliz, olha lá, olha lá, Mandagagini, olha lá, aí ó, Wilson, Mandagagini Sociedade, ó, deixa eu ver se eu entro, olá, eu vou entrar aqui, e, vou chegar aqui na escritório de advocacia, pessoal, beleza? Leandro aqui, Alta Renda Cartões, Leandro Vieira nas ruas, hoje eu tô indo pra Porto Feliz, vou lá falar com o Clóvis, advogado, dá uma olhadinha como que tá bonito o dia hoje, top demais, e nós estamos indo agora pra nós, como eu falei, eu né, tô indo sozinho pra é Porto Saúde, Feliz, para aí eu vou virar aqui à direita, na saída 14, eu sempre uso meu GPS junto comigo, porque eu não, não sei o caminho pra ir pra lá, né? Então eu sempre trago meu, meu Waze, né? Meu Waze comigo aqui. Então, gente, tô indo lá pra, pra Porto Feliz. Cidadezinha pequena, muito pequenininha. a gente vai almoçar lá com o Pobres. É perto de Sorocaba, da tá meia horinha, né? Então é como se fosse um bairro de São Paulo indo pra um outro bairro próximo, né? Então eu tô lá no querendo ir para por exemplo, para por exemplo, é, Congonhas, vou gastar ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos. Então é menos isso, né, que eu vou gastar como se tivesse ido para o aeroporto aqui também. <risos> De Porto Feliz, né? E tamo indo, né? Tô indo lá, bater um papinho com o Globos. E vocês aí, como que vocês estão? Vamos curtir essa, essa viagem comigo? Pode ser uma viagem, né? Uma, é outra cidade, né? Sim. Por 10 minutos para sair da 9 Pelo menos eu, eu considero uma viagem. tô indo para Porto Feliz. Ah, vou viajar para onde? Porto Feliz. <risos> ai, ai. Então vamos para lá. Tô indo fazer uma viagem para Porto Feliz. Visitar o nosso colega lá, o Góves. Ele vai pagar um almoço para mim hoje. Eu não podia ir, não, tá cheio de serviço. Mas é bom que a gente esfria a cabeça, né? Dá uma olhadinha nessa bagagem bonita comigo aqui, vamos lá. O gostoso, pessoal, é você ver essa paisagem, né? É uma, é uma cidade. Eu pego aqui, Sorocaba, uma Porto Feliz, é toda via reta, ó. Toda vida é toda via reta, ó. Tá vendo? Toda via reta. 10 minutinhos assim, Daqui 20 minutos eu tô lá. E aí eu passo por alguns condomínios, né? Você vê muita terra, né? Muito bonito a, essas árvores é, em volta aqui da, dos canteiros, né? Muito bonito mesmo. Eu acho lindo esse tipo de paisagem, olha isso. Olha isso, coisa linda. A gente fica pensando aqui na cabeça, né? Deus, vem Deus da mente, vem, vem tudo, né? Como que criou tudo isso? Que coisa maravilhosa, coisa linda, né? Que a gente pode ver, que a gente pode deixar nas nossas mentes a lembrança linda, né? Eu adoro, quando eu pego o carro, eu gosto de dirigir, né? Então quando eu pego o carro para poder fazer esse tipo de viagem, eu adoro. Eu, a, a, a Meu sonho é pegar esse carro, lógico, não esse carro, né? Mas esse carro aqui é, não, é barato, não é barato não, o estilo dele aqui é consome muito né do Jeep, né? mas pegar uma estrada né e fazer uma viagem para conhecer muitas cidades muitas cidades né? e, e guardando na mente né e gravando também com, com câmeras mostrando para vocês aí as cidades que a gente passa eu acho muito gostoso muito bonito fazer esse tipo de coisa quem quem tem coragem né de Pegar seu carro fazendo estrada por estrada, viagem por viagem, eu acho isso daí fantástico, né? Aquele menino lá do sul que faleceu, né, com, a, com o churastei, né? E o que ele tava fazendo era, é, é um sonho meu de fazer também. Pegar um carro, mas não ir para fora do Brasil, não. Aqui no Brasil só, fazer essas viagens aí. Eu acho muito bonito, né? Pode poder falar, pessoal, rio, a é boa, né? Então eu eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de, de, de, de sentar no carro andando é, um pouquinho. Por exemplo, Sorocaba Porto Feliz é a primeira parada. Sorocaba Itu a próxima. É, desculpa, e, é, desculpa. Por Feliz Itu, é, Itu ainda a Itu e fazer, sabe, essas viagens muito top, muito top, né? Muito gostoso e conhecer o Brasil todo, né? Aí sai do estado de São Paulo, vai para Vai pro Nordeste inteiro, vai o Nordeste inteiro, aí vai para Minas. É muito top, né? Gostosão. fazer Espanha, é eu acho pelo menos maravilhoso. E o pessoal tá correndo. Tem um carro aqui vindo na minha direção aqui atrás, tá quase me encostando. Aqui é 130 km por hora. Vou dar passagem para ele, para ele passar. Eu acho que ele tá louco pra ele passar. Eu acho que é ele ó. Olha que paisagem, pessoal! O cara tá me jogando no olha isso, pessoal! O cara tá me jogando no risco até falar, chega, ó! Vai passar agora, ó! Aí, Passou! Ele vai parar, porque o cara aí com um caminhão, caminhão, mais um agora querendo passar. Aí, mais um agora, mais um branco agora. Olha isso aí. Sai pra lá, jacaré. Agora até você quer passar eu? Ah, passa vai. <risos> ah, é. Então todo mundo compra essa que maravilha. Eu não. Eu tô aqui tranquilo. 110 km por hora. Eu posso chegar a 120 eles estão ali de boa. Olha os lá, deu pra ver, né? Tem uns ali. Agora, lá em Porto isso uma coisa que eu não gosto, não, nem uma cidade eu gosto, na verdade, né? Eu acho que eu dei muito cachorro de rua também. Isso aí, não vale nada para ajudar os cachorros de rua. Todo mundo sabe que tinha ração aqui atrás. Se acontecer alguma coisa, eu já tem participação pra dar para eles ali dentro de hoje. Na verdade, eu tinha dois. Eu mandei para os gatinhos, Eu achei vários gatos na rua e eu só tinha ração de cachorro, né? E dei e eles comeram tudo. são Doze gatos abandonados. Nossa! Só que é isso, para aqueles gatos que me deixam pegar, sabe? É fácil não. Vai, gente. Você viu o estrado como que é? Por isso que às vezes o Clóvis vem... O Clóvis vem muito pra Sorocaba, né? Ele vem todo final de semana pra Sorocaba, almoçar em Sorocaba. Não comigo, né? Vem ele e o Kaká. <risos> ele, o Kaká, o Queaúlio... Ele vem, é fácil né, a a, caminha, a estrada é uma estrada reta né, então ele toma uma lá e não, não tem como se, é, perder a direção, porque é toda a vida reta né ó. toda a via reta ó, tá vendo, então não tem como ele perder né, olha lá, daqui 15 minutinhos nós estamos chegando já em Porto Feliz. e eu não vou desligar o celular, tá direto então, então vem estão vindo comigo, fica tá direto. São exatamente 30 minutos até, Sorocaba, até Porto Feliz, Sorocaba. Vocês, onde vocês moram aí, vocês fazem viagens por dia também? Não. Como que vocês fazem aí? A cidade de vocês. Fala aí. Vou fazer uma entrada aqui já já, ó. E já vamos chegar em Porto, Porto Feliz. Porto Feliz. Tem outro carro encostando aqui. Deixa eu dar passagem pra ele, 120km por hora, eu vou dar passagem pra ele pra ele ultrapassar, porque ele tá desesperado, deixa ele passar Eu não sei como ele vai conseguir passar por um caminho, tem esse caminhonete aqui segurando ele, ó, o caminhonete vai segurar ele agora. agora deu passagem. aqui é um pedacinho, então se você não ficar esperto, você passa reto aí, ó, e deixa o puerto feliz para trás, porto feliz, 14 10 minutinhos, tô chegando lá, pessoal. É, a gente olha isso daqui, igual vocês estão vendo comigo aí, vocês me falam o quê? Como que esse Brasil é, é gigantesco, né? Olha que, que país, que mundo, né? Você imagina? Olha essa estrada, não tem nada, ó. Nada. Os caras vieram construir uma rodovia, uma pista. E você só vê isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui já é meio triste, né? Não é uma rodovia triste? As árvores esquisitinhas, tadinhos, ó. Eu mato. É, já é meio esquisitinho, até chegar em Porto Feliz de novo, né? Ali na frente começa de novo, é maravilha. Aí, ó, né, que gostoso, desse aqui, ó, que bonitinho. O pessoal trabalhando, lá. Eles vai, tá um uma barraquinha, o pessoal, como é né, que tá com sede, que comer alguma coisa, repara, eu, eu fiz isso. Fui pra Batuba vocês viram o vídeo que eu fiz pra Batuba né? É, Leandro, que as ruas, eu Batuba Aí, ó. Tá vendo, gente? Ó, é aqui onde o Clóvis se esconde, tá vendo? É aqui que o Clóvis se esconde, então quem não conhece Porto Feliz, vai conhecer agora, a cidade de Porto Feliz, Porto Feliz, Porto Feliz, né? Mas assim, nós vamos conhecer bem pouquinho a cidade, que eu vou... só até o centro, tá? apesar que não tem mais que conhecer a cidade. <risos> nós vamos conhecer o escritório do Globis, tá? vai conhecer ele, você vai ter um papinho com o Globis também, tá? e depois a cidade onde a gente vai almoçar lá, que é no centro. E acabou, tem um Bradesco, tem um Cicred, tem um Cicobi, tem um Banco do Brasil, tem um Santander, tudo pequenininho, tá? tudo pequenininho, então, e ali, logicamente, o custo deve ser mais baixo também. Às vezes as pessoas preferem morar em uma cidade pequena que o custo de vida é muito baixo e eles ficam ricos, você sabe disso, né? Porque, você imagina, não tem o que gastar. Não tem um cinema, não tem um shopping. Você vai ter o que lá? Só o restaurante, a praça, o posto de gasolina e o banco. Então o pessoal não tem o que gastar, faz o quê? Fica rico. Economiza, investe, né? É isso que o Clóvis faz. Pensa que eu não sei a sacada dele? É isso que esse homem viaja para todo o Brasil, né? Toda semana tá viajando, né? Pelo que eu sei, agora ele tá indo para. Ele vai fazer agora ourinhos, ourinhos, ó. Ele vai fazer é, dourado, vai para Porto Seguro, trancoso, né? Vai para Noripa, Agora, o ano que vem, ninguém segura ele, viu? O ano que vem, a gente tem passagem comprada pra, pro mundo inteiro, já. Ô, homizinho, vai pra Ô, <risos> E ele vai com Cacá, viu? <risos> ele vai com Ô, Nolulu. Ei, Clóvis danado, viu? Ô, homizinho tinhoso. Agora, encontrei um, um comboio aqui, ó encontrei um comboio para me segurar aqui tá ah, bom demais fazer é verdade fazer <risos> é verdade só pra mim a pista agora encontrei um caminhão e dois carros aí ó me segurando esse outro com luz sorte aí na verdade a gente tem tem um caminhão lá na frente mais um dois carros esses aí, os dois carros estão tá desesperados para atravessar. Tá fazendo zigue-zaguezão, tá vendo aí, ó? Olha lá. Mas, gente, é tanto caminhão, tanto caminhão, tanto caminhão, que esses caras são realmente feras, viu? Caminhoneiro. Vocês viram que a locomotiva no Brasil é caminhoneiro, né? Se os, cara, se os caras param, para o Brasil. O Brasil realmente parou aquela vez, né? Então, os caras são feras, é dia e noite, dia e noite, trabalhando, os caras são top, viu? É uma profissão que eu não aguentaria, não, porque, agora, eu, eu falei pra vocês que eu gosto de dirigir, mas de noite eu não gosto, não. De noite, eu não curto, não. Parece que é, fusca as vistas da gente, né? É, eu mesmo eu vejo a Depende, você pega uma mais o essa que eu tô pra Porto feliz, sem luz, sem, sem nada. Credo. Já peguei umas assim braba, viu? Não é bom não. Minhas vistas, sei lá, fica ofuscando. Ó gente, daqui cinco minutinhos estamos chegando. Ó, Porto Feliz. Aí eu vou mostrar o escritório de blogs. Vamos almoçar. Aí, ó. Aqui já é Porto Feliz. Aí. Vou obligando ele colocar aí a. A história de Porto Feliz. Coloca aí no pedacinho uma musiquinha o pessoal ouvir Porto Feliz. Vai, coloca aí o pedacinho. Em Porto Feliz, pessoal, tem muito radar. Nossa, 30 km por hora tem radar. Aqui o bicho pega. Não? Na volta, eu tenho que colocar a gasolina. Coitado, nota 3,89, barato, hein? Baratíssimo. Eu não me lembro se o Chico falou que os radares aqui não são todos que funcionam ou funcionam... Sei lá. Só na sei que eu vou... Na rotatória, pegue segunda saída em SP097 Rodovia Doutor Antônio Pires de Almeida. Só sei que eu vou... Em seguida, na rotatória, pegue primeira saída em Avenida Doutor Antônio Pires de Almeida. Só sei que se eu ver radar, eu vou obedecer. <risos> Aí, Porto Feliz Hotel, tem até então, hotel. Papai, saída, ó, hotelzinho, lá, é escrito Porto uhum. Feliz, ó, tá vendo? Ó, Porto Feliz. Vou entrar aqui, ó, lá, ó. Porto Feliz, ó. Tá vendo? Ó, Porto Feliz. Ó, da hora, e aqui eu vou entrar aqui nessa cor, aqui, ó. Onde o pessoal tá andando, ó. Onde o pessoal tá entrando, eu vou entrar também. Tem 900 metros. Agora tem um para a Rua João Batista Escarance. Aqui tem radar que é uma beleza Da outra vez eu tenho vários cachorrinhos aqui Nesse pedacinho, eu tô de olho para se eu acho algum aqui E o pior gente... Em 300 metros Pior, você em seguida essa... vire à direita. Você liga para essas ONGs. Hum. Não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Ah, a gente não sabe o que faz, né? É triste, viu? Muito triste. A gente pode fazer alimentar, dar água. Uma coisa que eu, que eu esqueço de fazer é comprar aqueles galãozão de água. Mantenha sabe à esquerda para a rua João Batista Escarance. Eu, eu esqueço de comprar aquele galão de água, sabe? E deixar aqui atrás com potinhos, aqueles potinhos descartáveis, sabe aqueles copinhos? aqueles copinhos? Pode ser uma mitinha mesmo, descartável, pra dar pra eles a, o alimento e a água. Então eu tenho que comprar aquele galão, eu não posso esquecer. Eu compro ração e não compro galão. Não adianta nada. Ele sente sede também, né? Então eu vou fazer isso agora. professora Maria Aparecida Fernandes Leite. Em seguida vire à direita em Rua José Fernandes. eu vou no mercado hoje. Eu vou fazer isso hoje. Vou comprar aqueles galãozão grande, deixar aqui no carro uns dois e potinhas descartadas. Vire à direita em Rua José Fernandes. lá, gente. Chegamos na casa no escritório do bloco, ó. Lá, aquele lá na esquina ali, é ele. Então, olha é dele. Deixa eu ver onde colocou o carro aqui agora. Ó, gente. Porto Feliz. Olha lá, ó. Olha lá. olha lá. Aí, ó. Wilson. Mandagagini Sociedade, ó. Deixa eu ver se eu entro. Olá. Eu vou entrar aqui. Vamos ver. Olha lá. Vou chegar aqui no escritório de advocacia, aí, a entrada, aqui, ó. vou pisar na cara do capeta, pera aí, deixa eu pisar aqui, ó. É. deixa eu pisar, é olha é lá, olha lá, olha lá, olha lá, lá, lá, a secretária, é. bom dia, um cafezinho, viu? Ah, um cafezinho, é, é, é. Ah, então vamos tomar Que um é bonito, ó, mostrando o pessoal do canal conhecer vocês, ó lá. Wilson, Guadagnini e Paulique, né? Pa. Paulite, olha que chique Aqui o posto Mostrar as dependências, né? Deixa eu ver se tem cafezinho pra gente Que eu já chego aqui tomando, né? Vamos ver Ah, tem, ó. hoje tá completo Porque aqui, gente, é assim Você vem aqui nesse escritório Não tem café sempre não, viu? Ó, vamos ver Tá quase acabando, ó e eu já chego pegando, ó, tá vendo? Começou o Bucudo? Aqui é uma sala VIP, ó. Aí, ó, pronto, ó. Só pra matar a vontade. Aí, ó, sala VIP do Clóvis Mandaguaguini, ó. Agora eu vou virar pra mim, peraí. Hum. Tomei, cafezinho. Sala de reunião, deve ser, né? Ó, ó que legal. Sala de reunião, bem grande o Escritório é enorme, ó Banheiro, tal Cozinha Não, tem área de churrasco também aqui dentro Aqui tem uma área de churrasco enorme Vou subir a escada, ó Eu vou subindo Aqui O homem fica, ó, ó o escritório do homem, olha lá Olha os, os troféus, olha lá Olha lá, lá. isso aqui É aqui, ó Cheguei aqui no escritório, olha o João lá, advogado, o Clóvis advogado. Ô Clóvis, mas é fácil chegar aqui, meu. É, meu irmão, você lembra uma 10 vezes aqui e não sabe vir chegar dentro <risos> Eu vim falando assim que aqui não tem o que fazer, não tem shopping, só tem um banco, né? É. Então por isso que vocês estão ricos aqui, né? Olha <risos> ah, a riqueza aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. ó, ó, ó. os troféus do João. Olha lá. É, é. Ó, cafezinho. Eu Vou dar uma marca de café pro João Preta, pra combinar aqui, bonita. tem que ser 110 volts. Hã? 110 volts? Vou oh, pegar um de. de... Apesar que o, o João aqui, pessoal, o João aqui é advogado. Ô, Cláudio, fala aqui pro pessoal se o João, que só tinha cartãozinho Gold do aí. Antes do João conhecer o Leandro, ele só tinha cartão, cartãozinho Gold, Platinum, é, ele tinha um Platinumzinho só, um Platinum. Agora ele só tá ficando Gold. Qual já. que é esse aí, João? Cadê? Ah, ah, ele tava no Sagão do Aeroporto? Não ficava no sagão do aeroporto, ele se virava, não se virava é? tava vendo, Não era tonto, não. Mas, mas agora, agora tem pior que peça, agora tem longe aqui, agora tá então é, é limitado, né, Clóvis? Limitado. É, danado, viu? Vamos almoçar, então? É isso. Conhecemos aqui, que eu vim aqui ver o Clóvis, a gente vai almoçar hoje. Em Porto, Puerto Feliz. Por que, que foi Porto Feliz? Eu mandei o pessoal a Porto e Porto Feliz. Porque todo mundo é feliz. Não, mas qual que é o significado do Não, problema? aí a questão é por é como o verso dos Bandeirantes. Ah... E as bandeiras, né, as monções, elas saíram daqui do Rio para ir para Cuiabá explorar as igrejas do Brasil. E hum. a, a, o porto né, era, era, era um local agradável, aprazível, então era um local é, que era conhecido... E, e, e na entrada aquele barco com o pessoal em cima... então se... Isso, seria o um batelão que com esse barco, que inclusive tem uma réplica ali no porto das monções, que eles partiram daqui para Cuiabá. Então ah, a, a expansão né, dos bandeirantes, ó, dos bravamentos para cá, para Cuiabá, Mato Grosso, aqueles é lados lá, lá. Eles saíram de Porto Feliz, que era o ponto que é no centro da cidade, não sei se você vai almoçar no Belline agora? Ou no Belline ou no Taro? O Belline, você acha que já foi lá o restaurante de Era a Casa da Alfândega, ah. que ali é o prédio original, de 1700 é alguma coisa, ele é bem restaurado, é bem conservado. É a Casa da Alfândega, quando eu, eu pego o quinto, né? que é o 20% que Sim. eu mandava para o Bruno Português. Ali era a Casa da Alfândega, o, o, os bandeirantes vinham, traziam as riquezas, fazia aí a arrecadação dos impostos E aqui era conhecido como um Porto mas um Porto Feliz Você nasceu aqui, João, Porto Feliz? Porto o Clóvis também, Porto Feliz? Não, não, eu sou de, de Botucatu, pra... mas é, fui criado aqui, aqui Eu penso vai... pelo meu sotaque, dá pra ver você Mas você porto é, porto é Porto Feliz, com quem nasce aqui é o quê? Porto? Porto Felicense Porto Felizense. Ah, que legal, e Botucu... Botucatu Catu... é Botucatuense Legal é, Quem quiser vir aqui conhecer Porto Feliz, é perto de Sorocaba e quiser conhecer essa, essa, o advogado mais famoso do Brasil, não é, ô, João? Muito vem pagar vem não, vou... um almoço pra nós aqui, porque senão... Mas quem eu... vai pagar o um almoço, hoje é você. Tá sentindo né? que tá, mais mais, tá acontecendo demais, como você Tá, tá, tá afinando, tá afinando. olha só, tá mais jovenzinho. Tá pegando as menininhas toda, Cláudia. Mas vai fazer o implante, vai colocar o topeto... É sério? Tá, <risos> vai colocar o topeto que é um... Meus amigos, obrigado aí pelo carinho, pela participação aí, e pela viagem comigo de Porto Feliz. A gente é uma viagem, né? De eu, é eu carro é lá Porto Feliz, é uma viagzinha. É é até o próximo vídeo, então. Conheceram aí o João, conheceram o Clóvis aí, né? Um abraço pra todos vocês aí, ó. Fique com Deus, viu? Show! Valeu! Um abraço! Tchau, tchau!